Meu nome é Lidiane, faço parte da equipe do Dr. Diogo Pedroso, trabalho na área de enfermagem e também de micropigmentação micro de aléola. É, o doutor faz várias cirurgias, é, dentre elas a reconstrução mamária, né, quando a pessoa tem, teve um, um câncer, e a mamoplastia em T. É, essas cirurgias elas deixam cicatrizes em volta da areola, então a gente vem com a micropigmentação ou a harmonização dessa dessa areola para um melhor resultado. Né? É, a, vou deixar uma foto aqui é, de câncer de mama que quando a paciente perde a areola toda, o doutor reconstrói, e aí a gente quando é só uma, a gente pega as características, cor, tamanho da da, da que ficou e transfere para essa que ela não tem. Quando ela não tem nenhuma, precisou tirar, precisou tirar as duas, a gente conversa com a paciente Pergunta se ela tem foto da areola antiga, a gente vê pele e aí a gente chega um consenso de cor para fazer essa mistura. Tem outra foto aqui que eu tenho vários riscos de, de tinta, né? Que a gente faz essa misturinha para ver a cor é, exata dessa areola. Então a gente mistura as cores, então existe cor clara aqui, a escura, então a gente tem uma certa medida de, de gotas de tinta e a gente faz essa mistura para chegar no tom exato da paciente. Tem outra foto também, que é, essa é de harmonização de areola Quando a paciente faz a mamoplastia e essa cicatriz é, fica pega um pouco da areola fica esbranquiçada, né então a gente vai ali, pega a cor da areola da paciente e harmoniza as bordas dessa dessa areola para ficar é, uma coisa mais natural, né? A gente sempre usa a fitinha para tirar as medidas para poder ficar certinho, né? A gente marca antes da paciente para poder ficar do tamanho exato. É, a posição é muito é, relativo, não tem uma posição certa de colocar. A gente sempre é, mede a outra réula, a gente é, mede o centro da paciente, né? Então é, a gente sempre faz um consenso junto com a paciente. É, se vocês tiverem alguma dúvida, é, pode entrar em contato com a nossa clínica, é, ligar, vou deixar o um linkzinho do, do, do Instagram também, então vocês fiquem à vontade de tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada!